O Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui na lição número 1 um do Éden a Babel, nossa revista Gênesis, a segurança de viver pela fé nas promessas de Deus. Parabéns por você já estar aí, se dedicando ao aprendizado. E se você está aqui a primeira vez, eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoenco onde ministramos cursos de bacharel, médio em teologia e cursos de treinamentos de liderança, oratória e outros cursos, OK? Bom, eu quero deixar um convite para você se inscrever no canal, deixar seu like, clicar no sininho para você ter acesso a mais informações. E no nosso canal temos dezenas de estudos bíblicos para você assistir, participar, você aprender, tá? Gratuitamente, ok? Então, está convidado para se inscrever no nosso canal e vamos para a lição. Lição 1 um, do Éden a Mabel. Nosso textuário está 3.15. Porém, inimizado entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A verdade aplicada disse, o Senhor Deus que criou todas as coisas conforme a sua vontade é poderoso para cumprir o seu glorioso propósito. Temos três objetivos. Primeiro, mostrar Deus como Criador e Senhor da História. Segundo, apresentar o coração do homem e o coração de Deus. Explicar. A origem das três civilizações antigas, certo? Esses três objetivos. E vamos a ter essa referência em Gênesis 1, versículos 26 ao 28, depois o 31. Por favor, leia aí, tranquilamente, que eu já vou para a nossa lição. A introdução disse assim, estudaremos é, lições baseadas no livro de Gênesis, identificando como o livro dos comércios. Na presente lição serão enfatizados os seguintes assuntos, a maravilhosa e perfeita obra da redenção já tinha sido planejada por Deus antes da fundação do mundo, a multiplicação da maldade na humanidade e as origens das nações e dispersão dos povos. Três subtítulos da, do primeiro tópico que é Elohim, o Criador. É Senhor da história, o um Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, o Deus que vela por sua palavra e é a semente da mulher. É o Rim, o Criador e Senhor da história. Como o povo de Israel que nasce na glória dos propósitos de Deus acaba aparecendo em estado de escravidão no Egito, né? um questionamento que nos autor nos coloca. O um livro de Gênesis nos responde essa pergunta hoje nós não trataremos detalhadamente disso, outras lições, tá? Mas só para você é, ficar curioso, tá? Você vai perceber que Deus tinha um plano em tudo isso, tá? Isso é muito importante que você pense, Deus está no controle de todas as coisas. Um cordeiro que foi morto, antes da fundação do mundo. O plano B ou da redenção divina não foi um desesperado plano B de Deus para resolver o problema da queda. Isso é muito, muito, muito importante, meu amado irmão, minha irmã, que você compreenda, tá? Às vezes alguém imagina que quando Adão e Eva caem, aí Deus fica, oh meu Deus, o que aconteceu? O próprio Deus, né? que aconteceu? Não era para fazer assim. Quem que vai morrer? Quem, como é que vão salvar esses seres humanos? Tá? Não existe isso. Deus já sabe tudo. Então, Deus é onisciente. é do latim, omini é. Oni que é, é que ele está... É tudo, todo, tá? Essa palavrinha do latim hominê, se pode traduzir tudo ou todo. Ciente, né? Onisciência, né? Que é esse cientia, que é conhecimento. Então, Deus conhece tudo, ok? Aquele que teria o calcanhar ferido pela serpente é o mesmo descendente da mulher que ele feriria a cabeça na cruz. Mas sua morte estava determinada antes da fundação do mundo precisamos ler toda a Escritura tendo isso em mente, isso é muito importante, como já disse. Pense, por favor, claramente que Deus já sabe o fim desde o começo. Nada surpreende Deus, nada, em absoluto, tá? Deus sabe de todas as coisas. Antes que os pensamentos subam à nossa mente, Ele já sabe. Veja o texto de Apocalipse 13, 8 e Efésios 1, versículos 3 e 4. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi, olha só, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Tá? Isso é isso chamado Proto-Evangelho, né? O Evangelho pregado pelo próprio Deus, tá? Você vai ver que quando Adão e Eva pecam, lá no jardim é derramado sangue. Lá no jardim, o próprio Deus providencia vestes para Adão e Eva para que esteja na presença de Deus, só que aí Deus tem que matar o animal. Tá? Então, assim, o Proto-Evangelho que se chama. E Efésios 1, 3, 4, Paulo nos diz, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes, você percebe isso, antes da fundação do mundo. Ou seja, a igreja é um projeto de Deus antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus. Por que em Cristo? Porque é ele, que o Cordeiro de Deus, que vai vir e morrer em nosso lugar. O Deus que vela por sua palavra, o desenrolar histórico que se deu desde essa promessa divina no Éden até a consumação, não consiste de acidentes aleatórios, obras do acaso e trapalhadas humanas. Deus conduziu e conduz a história de uma forma misteriosa, amorosa e soberana para que o que ele prometeu permaneça em pé. Deus mesmo cuida para que a sua palavra se cumpra. Meus amados irmãos, Deus tem um plano a nível universal e Deus tem um plano a nível nação de Israel e Deus tem um plano a nível pessoal a teu respeito. É muito importante que você perceba isso, tá? Que cada ser humano aqui no planeta Terra tem uma razão, tem um propósito de existência e pode crer que os planos de Deus, os pensamentos de Deus, aos vosso respeito, são de bem e não de mal. Amém? Então, creia que o mesmo Deus que fala, ele honra a sua palavra, porque ao honrar a sua palavra, ele tem a honra. Então, Deus vela, vigia tá, pela sua palavra para que ela venha cumprir-se em cada vida. A semente da mulher. A serpente que estava no Éden ouviu, numa mesma frase, Deus falar tanto do destino de Cristo, assim como do seu próprio destino. Ainda assim, passou a história tentando, tá? e passa, né? Tentando história de impedir que o descendente da mulher viesse ao mundo. Quando Israel estava no Egito, Faraó tenta exterminar a próxima geração de hebreus, matando os recém-nascidos, machos, né, para eliminar possíveis ameaças de rebeliões. Veja, é de semelhante modo em Mateus 2:16 vemos também Satanás usando Herodes o Grande para tentar eliminar o Messias, tá? Então, desde o início, mesmo Satanás sabendo da sua derrota, ele se esforça para que a palavra de Deus não se cumpra. Nesse ponto que estamos falando e para que o essa palavra da promessa que o Cristo viria não se cumpra. Mas ainda hoje Satanás fará de tudo possível para que a palavra da promessa de Deus não se cumpra na tua vida. Meu amado irmão, terceava isto, nós estamos conhecendo Deus, estamos conhecendo o homem e os planos de Deus como se desenvolvem, tá? Deus vela pela sua palavra, mas cada um de nós também devemos velar, vigiar, tá? Porque o inimigo sempre estará procurando, tá? Nos desviar dos seus propósitos. O coração do homem e o coração de Deus, o mal no íntimo do homem, a tristeza no íntimo de Deus, graça e meio ao juízo. Após a queda do homem, a caminhada da humanidade foi cada vez mais degradante. Gênesis, cujo significado simples significa começo, sinaliza de fato o começo de tudo, inclusive do sofrimento na história da humanidade. Então vamos perceber nesse momento aqui como Deus age, reage diante das circunstâncias e como o homem também age e reage. O mal no íntimo do homem. O primeiro homicídio dentro da primeira família, com Caim e Abel, mostra como a raça e sua história seria marcado pelo Morrerás, decretado no Éden. Não só a morte, mas o homicídio entrou na rotina humana e não saiu, pelo contrário, foi institucionalizado, isto é, se coloca regras, se coloca lei a respeito disso como uma instituição da lei, tá? Isso que é institu institucionalizado, ok? Então, é, disse a palavra que Adão e Eva geram filhos à sua imagem e semelhança, ou seja, agora Adão vai gerar filhos com a natureza pecaminosa. Tá. Então nós já nascemos em estado pecaminoso. Desde o ventre da nossa mãe nós já carregamos essa natureza pecaminosa. E aqui rapidamente quero abrir um parêntese, porque muitas pessoas às vezes dizem: "Ah, mas então eu não tenho culpa de ser pecador. Eu não fiz nada, né? Eu não fiz nada para ir ao inferno. Agora eu tenho que carregar essa condenação de Adão e Eva." cá, okay você não fez nada para ser considerado pecador, mas também você não precisa fazer nada para ser salvo, tá? Como assim? É só você aceitar Jesus. É só receber o presente de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, ponto, salvo, tá? Então, da mesma forma que nós temos a natureza adâmica, quando aceitamos Cristo, passamos a ter a natureza divina. Amém? A tristeza no íntimo de Deus. O mal no íntimo do homem manifestou a tristeza no íntimo de Deus. A forma mais próxima de descrever esta tristeza de Deus está nas palavras. Então, arrependeu-se. O Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. Essa tristeza é revelada depois que Deus constata o estado avançado do coração humano para o mal. Veja, a palavra arrepender-se, tá? Dentro da teologia se chama uma antropopatia, antropopatia, é usar a linguagem do antropos, que o homem, patia é sentimento, tá? Então, o sentimento humano é colocado numa linguagem humana para se referir a Deus, tá? Porque Deus não se arrepende, porque ele nunca falha, porque ele já sabe o futuro. Então, aqui arrepender-se, tá? Pode ser traduzido como suspirar, tá? E conforme disse, pesou-lhe em seu coração, tá? Isso é uma Forma hebraica, de esclarecer que ele melhor se arrepender-se, tá? Deus né diz: Bom, olha só o que está acontecendo. Né? Ele já sabia, tá? Mas ele vê isso diante de dos seus olhos acontecendo claramente, tá? É como se Deus suspirasse, né? Oh, né? Que coisa, tá? Claro que Deus não é ser humano, ele já sabe tudo, mas ele nos deixa claro tá? como às vezes os comportamentos humanos. O um pecado humano causa esse desabor em nosso Deus, ok? Graça e meio ao juízo. A descrever a corrupção que assolava a humanidade, a maldade se multiplicando e a decisão do Senhor de destruir da face da terra o ser humano, o escritor sagrado apresenta um porém em Gênesis 6, versículo 8. Termo que expressa um contraste. Há um homem que tem fé em Deus, obedece a Deus, anda com Deus. Diz o texto que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Meus amados irmãos, eu quero que você fique claramente, conscientemente, de que a graça de Deus está presente já no Antigo Testamento. Veja que a graça de Deus manifestou-se alcançando Adão e Eva, porque eles deveriam morrer naquele momento, mas morre um substituto, lá no Jardim do Éden. Agora aqui, também a graça de Deus manifesta alcançando a vida de Noé, ok? Então, isso é interessantíssimo, importantíssimo, porque sempre de Gênesis Apocalipse se faz presente a graça e a lei. Okay? Noutra ocasião nós aprofundamos mais esse tema, mas é importante que você fique conscientemente disso. A origem das três civilizações antigas, uma nova terra, as três civilizações e a grande confusão. Quando Noé estava construindo a arca, o som das suas marteladas na madeira era engolido pelo barulho da vida desregrada, em quem vivia sua sociedade. Agora, porém, há um completo silêncio e uma terra vazia para o um novo começo. É interessante que agora zerou, Deus fez um reiniciar, né? Igual a gente faz no nosso computador, no celular, né? Reiniciar, tá? Faz um backup, né? Apaga tudo, reinicia do zero. E é interessante que Deus, tá? Ele sempre nos dará oportunidades novas. A misericórdia e a graça de Deus sempre se manifesta na história. Então, nós temos uma nova terra. Deus deu a Noé porque deu a Adão, missão e autoridade. Ele deveria se multiplicar, encher a terra e dominá-la. Ter, temos um paralelo com o Éden aqui. O dilúvio, o novo comércio, porém não no jardim. E não sem pecado. Por esta razão, a lei a respeito do valor da vida foi estabelecida. Quem tirasse uma vida, a vida, tira, a, a vida tirada, né? Quem tirasse uma vida, teria a vida tirada, sob a perspectiva de que cada ser humano carrega a imagem de Deus. Isso aqui é muito importante, esse texto de 9, 5, Gênesis 9, versículos 5 e 6. Leia, por favor, para você que nos mostra que mesmo o homem, estando no pecado, carrega a imagem de Deus. Não temos né, a imagem plena igual Adão e Eva, mas ainda carregamos essa imagem, tá? É como um espelho, sabe? Um espelho, você está usando o um espelho por alguma razão, quebra o espelho, mas ele... Mantém na sua forma, o espelho quebrou, mas mantém na sua forma. Você dá para olhar a nossa imagem, fica mais meio distorcida, tá? Igual após o pecado, também ainda o homem manifesta a imagem de Deus, mas não plenamente. Três civilizações surgem, tá? Das famílias, né? Dos descendentes, dos filhos de Noé, tá? Sem da origem aos semitas, de onde vão surgir os judeus, de que nasceria o Messias, tá? Então, isso é, os semitas, tá? Vão gerar vários povos, dentre eles os judeus. Jafé, ou os Jafitas, tá? Se tornou o pai de uma grande parte dos gentios, com história de expansão, poder e prosperidade nasce para o mundo grego. Camitas, na, ou da família de Cam, nasceram os povos canitas que ocuparam as regiões de Canaã. Então, Deus, tá? Ele espalha o povo, né? Conforme as suas famílias, tá? Então, essas famílias nos temos aqui. Eu coloquei para você aqui um gráfico, tá? É... Veja só os semitas nessa parte. Tá? Toda essa parte verde é tá? os semitas. Camitas, estamos aqui na região do Egito, Canaã. E hoje há fitas lá para o mundo grego. Tá? Então, essas são os três, as três civilizações iniciantes. Né? Daí vai se diversificando, algumas vezes vai se misturando e vai se espalhando as famílias da terra, mas tudo começa com os filhos de Noé, e é muito importante isso, porque toda aquela geração de onde estava, de Adão e Eva, por exemplo, os descendentes de Abel ou Caim, Caim e Abel, né? Abel morreu, Caim ficou, mas todas essas pessoas aliãs do dilúvio foram a família de Noé, né? Morrem. Agora tudo reinicia com a família de Noé e seus filhos, é claro. A grande confusão. O que vemos em Babel retrata como o homem falha em dois aspectos. Primeiro, ao invés de se espalharem como portadores da glória de Deus ao mundo, eles se ajuntam. Além disso, você é segundo, usam sua capacidade para honrar seu próprio nome. A resposta de Deus à ordem humana é contrária ao propósito de Deus e é a confusão, né? Então, todas as vezes que o homem vai agir contra o propósito de Deus, vai trazer para sua vida a confusão. Então, esse texto, né, está muito bem colocado pelo nosso autor, tá? Porque antigamente havia uma crença né, entre o mundo cristão que é, a torre né, era para atingir o céu. Mas veja que no texto não diz isso. Mas no texto diz claramente que há um propósito de ir contra aquilo que Deus disse. Veja no texto, Gênesis 9 e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes, frutificai e multiplicai vos e enchei a terra, ou seja, se espalhem. E Gênesis 11, 4, esse povo fala, edifiquemo-nos uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos o um nome para, olha só o propósito da torre, tá? claramente, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. tá? Então, propósito dessa torre é fazer bem alto para ser um referencial para que não sejam espalhados por toda a face da terra. Oposto ao que Deus disse. Deus disse, se multipliquem e enchem a terra, se espalhem. Ele disse, não vamos fazer. Tá? então, essa teimosia de ir contra o propósito de Deus vai gerar a confusão, né? Para este povo. Eu então, voltando aqui ao slide anterior. <risos> Além disso, né, eles fazem assim, com o objetivo de honrar o seu nome, né? Interessante, tá? Porque eles assim, eh é, façamos-nos um nome. E Deus se espalha, tá? Ou seja, Deus nos dá liberdade, mas há um momento que Deus tem que tomar providência, Ele toma providências para que o seu plano seja cumprido. Concluindo, mostramos Deus como um Criador e o Senhor da História, apresentamos o coração do homem e o coração de Deus e explicamos a origem das três civilizações antigas. Meu amado irmão, e irmã, Deus abençoe por você estar aqui. Nessa lição de aprendendo, mais uma vez, quero convidar a deixar seu like, a, deixa sua curtida aí, compartilha com o maior número de pessoas que você possa, pelo menos com cinco, tá? Eu acho que pode mais, mas pelo menos com cinco, compartilha nos grupos da tua igreja, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e assim ser edificados. Deus abençoe. E desejo que esse trimestre seja uma bênção para a tua vida. A paz do Senhor Jesus. Boa EBD para você.